O Estado Absolutista. O Estado Absolutista ele vai se caracterizar basicamente pelo poder predominante de um grupo social sobre o outro. O Estado Absolutista, vamos chamar ele para dentro do, de algo mais comum, para a gente se conhecer, embora ele seja genérico, a gente vai ter um Estado Absolutista quando a gente tem o período do feudalismo. Nós vamos ter o rei, também conhecido como suzerano, os seus vassalos, que são os outros nobres. Eles concentram esse poder porque eles se articulam e porque eles são os donos da terra. E sendo os donos da terra, eles vão poder exercer o poder em cima de quem trabalha na terra. A gente vai ter então o fim da vontade do camponês, desse servo, porque ele, para poder utilizar a terra, ele vai ter que entregar não apenas o seu trabalho, mas ele tem todas as outras coisas em volta dele que não lhe pertencem. Isso é diferente do escravo, porque o escravo é uma propriedade. O servo ele troca a sua vida ou a sua condição de livre pela ação de proteção promovida pelo suzerano. Esse suzerano, ou seja, o rei, ele permite a vida, ele permite o trabalho dentro de suas terras em troca deles de dar segurança para esse servo. Esse servo então precisa se sentir seguro, e ele se sentindo seguro, ele aceita essa condição. A problemática desse sistema todo, ou que nos interessa no momento, é perceber que o Estado ele se vai se sustentar em cima da segurança que ele pode promover para o, para o servo. Esse servo então, vivendo num lugar onde ele pode ser atacado, onde não exista paz, ele segue então mais facilmente a sua liberdade em troca dessa segurança. É claro que a gente não pode imaginar que isso é uma coisa natural. A devido à estrutura de suzeranos e de vassalos, é necessário que esse suzerano se estabeleça no poder. Para isso, ele precisa de uma articulação política que estabeleça quem ele é e o poder que ele tem. É nessa mediação com os outros vassalos que nós vamos ter uma instabilidade, e é essa instabilidade interna do feudo e externa ao feudo que vai permitir que essa segurança, esses guerreiros, sejam efetivamente absolutos no seu poder. Tudo isso está alinhado a uma estrutura de pensamento religioso, onde a igreja, no caso a igreja católica, predominante nesse período, ela sustenta e dá validade a esse processo, na medida em que é um designo de Deus servir, você ser servo, você está ali por causa disso, você nasce nessa condição, permanece nessa condição. Então a gente vai ter três estamentos, se a gente pode utilizar esse termo nesse momento, nesse momento eu acredito que possa ser utilizado, porque é mais para vocês entenderem. Nós vamos ter guerreiros que fazem guerra, sacerdotes, clero, que ora e o servo que trabalha. Essa é a ordem natural das coisas. É isso que garante o poder absoluto de um suzerano, que, em alguns casos, se torna o próprio Deus. É pelo seu designo, é pela sua capacidade, é pela luz que ele tem, ele é um déspota esclarecido. Então, ele vai mandar em todo o mundo. É esse quadro que priva o Estado de ser liberal. É contra essa ideia, é contra esse estar preso, que o Estado liberal surge. Esse Estado liberal ele vai surgir na medida em que essa radicalização do fim do Estado absolutista acontece. Quanto mais forte o Estado absolutista se estabelece, mais forte vão ter que ser as ideias de liberdade. Essa liberdade está associada a esse movimento, a esse mundo que está caindo é bem diferente, ou melhor, não tão desenvolvida quanto a liberdade que hoje a gente pleiteia ou afirma ser um processo vindo desse Estado liberal que nasce. A seguir, nós vamos dividir o trinômio e vamos falar sobre o que é liberdade, o que é fraternidade e o que é igualdade. Até o próximo momento.